da Serra de Nevada, cá estamos nós por Londres, aqui junto à Tower Bridge, desta vez por Gibraltar temos aqui com os nossos amigos macacos, neste momento encontramos aqui na Ilha Terceira nas Berlengas. e vamos aqui ao Jardim Oriental, é o jardim aqui, estamos a ver o que é que se trata este jardim oriental Bebida entrada de animais, e vai uma Lucila a fugir <risos> onde é que ela vai? quer ter uma fotozinha ali já leva ali uma garrafinha <risos> uma lata de cerveja para apanhar ouvido apanhar tortugas vamos lá ver aqui o que é que temos aqui este laguinho e a cascata Estamos aqui ao pé da estrada e terras de nossos hermanos temos aqui o Kevin e de apanhar tartarugas Veste aqui tartarugas nenhumas, elas apanharam todas Temos ali uma placa qualquer. O que é que diz aquela placa? Parque Oriental. tá É o Parque Oriental, estão a ver? E aqui temos o. para tirar selfies. Metem aqui o telemóvel, estão a ver? E tiram para aquela direção o vosso selfie. É para a a ver? mete aqui, coisa engraçada, hein? nunca tinha visto uma coisa dessas Para tirar selfies mete -se aqui, põe-se o telemóvel, mete-se 5 segundos, 10 segundos, vai-se para ali, se uma foto Temos aqui esta... Estátua Deve querer dizer qualquer coisa Aqui com os dragões Jardim Oriental dois dragões aqui Mais dois ali Mais um ali e qualquer coisa mais, uns pequeninos, que custa-se a ver aqui. Veio ao perto. São os animais. Peço os signos. É os signos do Zodíaco. É os signos do Zodíaco, estão a ver? Macaco, galinha, porco, todos aí. Cão. não estou a ver qual é que é. hoje não consigo identificar onde é que são. Mas estou aqui. Os símbolos do Zodíaco aqui à volta. Estás a ver, Kevin? Os símbolos dos judíaco chinês estão aqui, estão ali à volta desta aqui, representam dos animais, vários animais do, do símbolo judíaco chinês, estão ali à volta desse, desse monumento, desse, dessa estátua. E está aqui a auxilia empurrar lhe em uma pesquinha, à porta da igreja, À porta da igreja, é, Dragona de Lagar, olha. Da gota, da gota de ela é. é uma alhambra. Mostra cá a alhambra. Tradicional. É? É a alhambra tradicional. Quantos graus? É, isto é fraco. É fraco? É. Não é como a portuguesa. Olha é. lá. Então, tem não, quantos lembra? dessa? Acho que é 4,6, não é? 4,6? Sim, acho que é isso. É, 4,6. É 4,6. Isto é tradicional. É. é tradicional? É. É tradicional que dá é. Vamos ali. Vai continuar. Aqui algumas máquinas de ginástica. <coughs> Está fresquinho aqui. Estão 30 graus. 30 graus, hein? Parece que estamos no verão. Parece que estamos no verão. Mas ainda estamos. Então vamos lá esperar ali o por Cílio que ela acabe de beber a sua bebida. Talvez a, a Serra. Deve ser para a Serra renovada talvez, ali para aquele lado. Estivemos já lá, podem ver os vídeos também aqui no canal. É a Serra Nevada, não né? é? Nem parece que é lá ao fundo. Parece já que é a Serra Nevada. Não parece que é a Serra Nevada, sim, é ali ao fundo. É o mais alto. que a parte mais, mais alta é a Serra Nevada. E tem mais dois pedacinhos ali daquele lado. Sim, E dia consegues ver melhor? Sim, olha, não vês? Tem aquela alta além, depois tem mais sim. dois pedacinhos ali daquele lado da outra serra a seguir. Uhum. É que engraçado. E a gente já vai além. Vamos lá ver. Esta porta está fechada, não dá para ver. Vamos lá para as nossas gravações, aqui para o nosso show. O show tem que continuar. O público lá em casa está a adorar aqui ver aqui o, o jardim oriental. E temos hoje é, como é que chama aquela replica da, que vai explicando ali as coisas. É, pivô? É pivô, é pivô é das notícias. Ah claro, Lucida, faz like a descrição o que é que estás aqui a ver a tua, a tua volta. Vai Ai Paulo estou cheia, eu tive comendo comer chinês viu, um, um jardim chinês, calma contigo E antes? aí estar aqui vais guarda vir ter um já está aqui o guarda, vamos lá ver Aqui o guarda, mexe o guarda, não mexe a mão ou não mexe? Não, não mexe, está tá fixado? Não, não mexe a mão Não mexe o guarda, não mexe a mão E agora vamos ver, é exclusivo, só neste canal a Lucila a fazer ginástica. Você é que <risos> Isso agora deve estar a explicar se calhar. Não é esta não serve. Vou não para a se calhar. Se estiverem em casa, metem nos de comentários. O que é que as máquinas servem? Esta máquina está lá parada fazendo lixo lá na sala. Sim. Tem uma este ninguém quer saber. Esta também é <risos> mais ou Esta sabes? Sim. Ah, também tem a fazer ginástica, Lucila. Essa da explicação de ginástica e agora é essa? Essa também, põe-se ali os pés. Põe-se ali os pés? Sim. E depois aqui faz. Está bem, essa é para o xixi, Essa é para fazer assim. Agora esta é, essa é, é para abanar. Esta é para aqui. Ah, okay. oh, é para deitar e pôr volta. Essa é para fazer abdominais. Ai meu Deus. Essa é para fazer abdominais. A barriga cheia agora não pode ser nada. Já sei porque é que tu não vais pôr o ginásio. É? É. E agora e temos é. aqui mais esta. Olha, andar aí uma lagartixa também tem fazer. É, também tem uma lagartixa? É essa é para fazer, para vantar o teu próprio peso. Sentes-te de na cadeira e levantas-te. Ah, é? É. Muita graça. E esta é igual a outra. E a outra. Também é da mesma coisa, não é? É semelhante. É a mesma Esta é desse tipo de ramo, esta aqui. E esta aqui. Não sei. É para, dar, para rodar as ancas, né? se lá. Por que é isto? É para andar à volta. Não roda nada. A parte baixa é rodar. A ah, roda isto. é para rodar, Sim. é é para as moças aprender a bandear o rabo ah, tá. é, tá. é para E essa, essa é para te avantares no ar, é, é para meter aqui as mãos e fazes força Agarras-te oh, tá aqui ux, para cima é, essa é, tá. é para aprender a, a tu Essa, não, essa é para, para, para, para as moças aprender a, a, a rodar o vento. <risos> É. Não, antigamente fazia-se assim para tofonar. É para tofonar, isso era os discos. Parece né? <risos> uma coisa de submarino, quase não. olha, está muito a interagir até aqui as coisas dos mocinhos. Uhum. E está arriscado ali a coisa. E está aqui, está aqui coisa. o coisa. Parque infantil, 2 dez 10 tem anos. De tem ali vários apetrechos. E tem mais ali para gatunhar, ali com as patinhas ali, dos animais. E a Lucia está, está testadinha. Está testadinha, já foi beijar um, uma doura, mas agora ainda está tá a digerir ainda a fermentação. Está lá, tem casa de banho e tudo. A casa de banho aqui a do lado esquerdo. Vamos passar aqui uma um tarde com os gaiatos. Pois é, para isso que serve. Agora tem menos água, porque, não, antigamente não, estava não, com mais não, água. Mas mais água. Agora. Vi mais? agora está com esta seca, está. Não está a admira, né? a correr água, mas agora não tem coragem água nenhuma já. Está, e temos aqui a casa de banho, para quem quiser ir à casa de banho. Vou Pois, vou para água. Vamos lá ver como é que está aqui a casa de banho aqui na parte de dentro. Como é que é a casa de banho aqui espanhola? Tem uma sanita, como venha, e desta ter... ou na teoria, não? a casa não tem. Pronto, mas está. Está bom, está, está, está limpinha o chão. E a sanita está, estou a ver, limpinha. Não tem nada. Boa. Um bocado. Vamos agora para este lado. Estamos aqui a poucos quilómetros de malga. Planta essa, Lucilia? É bambu. Bambu? Sim. Ah, é, temos aqui no bambu. Se dá como se dá lá no. Bambu. A gente tem lá uma, uma coisa que vende bambu. Sim, temos lá. Eu não bem onde é que é. é Vendem bambus. Então agora vamos ter é, um... é, lá. Ah, é? Chama-se Bambu Parque. Sim. Trabalha perto. lá, faz tudo. Sim, lá perto do, Zé, do antigo Zé Mar. Não. Mas é mais Santo Não, Santo António. Ela vai para Santo. É, para São é, para São Antioquia. Antioquia. é caminho de Santo António. Caminho de Santo Então vamos ter uma liçãozinha de botânica dada pela Lucília. Vai explicar agora um pouco aos telespectadores ao <risos> como sobreviver no jardim. Olha, Ana é fazer lixo. Ana é fazer lixo? Sim. Mas não está aqui lixo. Graças a Deus, mas há muitos que têm lixo. É, corri aqui água antigamente, mas agora pois não vai é correr. corri e bué, lembras? -te? É, corri muito água agora não. Sim. Agora ainda corre nada. Tem que se poupar umas coisas para outras. É um bocadinho grande. Mesmo Não, não consegui dar água. Eu nem que acho. não estivesse assim tão altas que os arbustos, né, porque não. eu estou a Estão muito mais altos agora. Mas já passaram, já há é, 4 anos, 3 ou 4 anos, 20 anos, cá. Quatro, da última quatro, vez. 5 anos. 5 anos já. 5 anos, estamos ali a ponte. Ah, não vai é a pena ir para aí. Não vale é a pena que tem alguma coisa lá em cima também, tipo um pouquinho a ver. Não, correr que vinha para aqui. Ah, não, está um pouquinho alguma coisa lá em cima, mais acima. Vamos ver. Aqui a é ponte. Agora está tudo seco. Correr aqui a água. Quero um regalo. Agora já não há água nenhuma por enquanto ali, agora não, vinha dali, para baixo. Olha, tete, não viram a ali as yucas? Que as yucas? Isto aqui, se se aqui se é a yucas. É uma pequenina logo lá sem ela. Epá, as yucas se estão, se vendo, estão, estão a tenho, é ver, estão tudo verdinho. todos a estar aqui, para aqui Yucas, e aqui não é água, agora já é tudo pois sequinho Não é Vila Nova, não é para se não, não lá nenhuma. Está tudo seco agora porque não. Está na crise da água. Estas é que são bonitas. Isto é o quê? Estas são da mesma raça destas. Da mesma raça não, da mesma família. São as Trelícias. Estrelícias? esta flor assim. Mas depois já abre aqui que parece uma galinha. Um galo com uma crista. Assim. Ah, mas cá estou ali sim. Parece o, bico, é, né? Está ali, parece o bico, né é? Estas parecem gigantes. Parece o bico, parece ali o bico. Parece ali o bico. A gente vinha ali, era até aquele banco só. Dali nós passávamos, parece. Pois é, a gente não passa. E depois a água corria aqui. E, opa, mas ai, se pensar pouca água, nós se perdiçarem assim também. Este pinheiro aqui não é que a mamãe, mas este espinheiro também é bonito. É da família dos espinheiros, não me lembro, não. Isto aqui, o é que é que era isto aqui, lembras-te? Não. Isto tinha umas placas, não é, tinha? Se só vendo as fotos, deve ter para lá, é para onde, sim. Só vendo fotos, que eu tinha tirado na altura, Já acabei as fotos aqui do meu jardim. E nós estivemos a subir aqui, este. Mirador, fazer aqui uma geral o jardim. Estou lá em cima as casinhas da Serra. feito em bambu, não é? Está em é ferro. Isto é ferro. Esta, esta, esta planta está cravadinha na cosquenilha. Isso é a doença, não é? É a cosquenilha. É, é, assim é, é o que faz lá no, no, no nossa, nas nossas plantas. Nas nossas, nas nossas árvores de fruto. No, isto, é, acho que isto é... Eles dizem que não, mas isto vem da formiga. A formiga depois vem e depois, como isto é doce, faz aqui é que isto é tipo uma... Forma esta coisinha e depois faz tipo uma conchinha, que é a conchinilha. Conchinilha ou conchinilha. E se isso mata as plantas, as plantas e as flores. Não é todas as flores, mas essa deve ser doce. Eu não sei que estou a ver bem que planta é essa, quero ver é essa. Mas para o reino ela deve ser doce. ela só faz isso nas coisas doces. Saberem em casa, metam na descrição, qual é o nome da planta? No limoeiro também fazem. No limoeiro? E nas laranjeiras e nas, nas videiras. É cá que isso é a formiga. Há quem diz a assim, comer, mas depois a gente mata aqui, tem lá uns ovos lá dentro. Hoje tem que ser sempre é queimado. Olha, foi aqui que o nosso vinho de Vitória veio rabar a, a trepadeira dele. É. <risos> Essa roxinha. É igual. É é igual. E olha lá que é o bambu. É grande é bambu. Estou vendo aqui à frente este bambu? bonitas não, isto não podes comer não, não, não é isto que se come é só rebentos é só rebentinhos rebentinhos é aqueles assim têm se calhar um palmo de, depois da terra senão depois já é duro isto é bonito é para fazer bilha é. É acho que aqui assim não sei o rebento dá só que já há umas boas, olha, já estão secas aí dentro já dava para fazer muita coisa. Não pode tirar isso daí. O rebento não é este rebento, as pessoas pensam. Quero estes rebentos que estão, mas não é isto. Elas estão na terra. É, uns é, é tipo isto. Aqui assim só que é rebento que nasce na terra. Lá no bambu o parque tem, às vezes tem lá. Mas não é sempre tem porque aqui é a terra não está. Olha lá, com as coisinhas pequeninas, o que é isto, Paulo? Também é uma remaneira, pá. É, uma é para si que Aqui Isto é tipo bolsai já. É bolsa a É então, tipo, na vez, é pequenina, olha lá, arruma as pequeninas. É, é tipo um bolsai. Se arruma pequenina. Isso é mais uma sido, série delas, Deve ter sido um e eles para ela não morrer. Agora até desenvolver, as mãos são sempre pequeninas. Isto é bonito, eu acho que isto é É, é tranquilizante. Mas lá em é também é aquele lado da coisa da Fonte de Serra, já da não é Fonte. nada. Pois e sim. entregaram também lá aquilo, não foi? Não acho que não. Não? Não. Pois, isso é mais desenvolvido, certos parques que temos lá em Portugal. Isto é limpa garrafas. Esta aqui? É. Por causa desta florzinha? Parece que são coisas que se comprava para limpar as garrafas. Uhum. E os bibrons dos gatos. Pois. Essa não esquece se o que é aqui. É. Parece uma borracheira, não é? Não, não, não deve ser não. Mas olha, também tem mal nas folhas. Mas isto pode ser aí por causa da estrada. Que E esses Este pontinho? preto Não, este preto, não é é mal. mas pode ser aí da estrada. Isto é com os penilha. Estas coisas, isto é com esponilha. penilha. É um não Olha, esta está também travadinha. Ah, se vocês não derem aqui uma química, isto vai toda a viola. Ou puserem-nos bicho para, para combater. E se a gente lá puser, é uma negócio de... Não Um combater a esponilha. Com onde um é, mas não Vou O água a correr, até para ir para baixo para as canalizações de ir tem para aí. aí. Então está um depois, está, depois está ali o lago. E é esta, e esta tinha, é é tinha, é tinha, é tinha cá ou tartarugas, mas estava assim, não acho que já foram acho ali, a dizer para o recolhemos, iam-se a jogar todos. Devem estar escondidos. Acho que estavam em perdição, né? Deve ventais com porque quem os pôs que os vê por aí não os dava as pessoas compram nos pequeninos assim depois os bichos crescem, eles não os querem lá em casa vêm jogá-los fora pois? achas? e vinham pescá-los pois, isso é verdade não é. olha, outra doente outra doente, pois? pode-lhes contar então, Pode ser. vai que depois estamos a ir por a porta para conseguir mais a porta claro Para baixo. vamos a volta para baixo, né? Vamos, a vamos para aqui. Vamos para quem que que está aí dentro dessa casa. Olha aqui também na rua. Casa do Buda. Lá, casa del Buda. Vamos ver aqui. Ah, mas isto nunca devem de abrir, isto de certeza. Só Buda. Até se der alguma festa Mas tanto isto já acaba destruído. destruir. Casa do Buda. Como é que temos aqui a casa do Buda? Tem um Budazinho, mas custa saber aqui. A ver se do outro lado consegue seguir ver melhor. Já vi do outro lado. Ah, que não se quer coisa, gente lá que bocado tudo e os vídeos mal vidro Estão a coisa do pôr d'água Não se consegue para para vocês. Não, não, se não sei se conseguem ver Não sei se conseguem ver lá é Aqui mais acima que aqui está melhor Ali ah, mais acima sim Não se conseguem ver lá dentro o que é que se passa lá dentro Estão a ver casa do Buda Tem ali o um templozinho Estão a ver no chão ali umas Umas plantas e tal Casa do Buda Agora, Vamos seguir caminho para a frente aqui é que a minha. é caminhada. É da água da rega? Já se põe o para que encaça? Está o chuveiro. Está aqui o chuveiro. Ah, é este aqui não é? É, este. é este que os aqui, dá, ali, para aí ali. para todo o lado, para para ver. Está Tem que rodar. Tem que, fumar. Tem que Vamos ir? Pois já está. Já está a visto. Está a visto, está a visto. Está a visto. Olha, Ivaristo. Agora filmamos aqui a entrada. Diz aqui uma coisa? Diz. Olha, este é a bonita, é a bonita. Jardim Oriental. Bien Querido. Ano 2011. Anda cá, no seguidor, mete aqui ao pé. Fazemos aqui a capa, Kevin. eu vou dirigir-se aqui à, à, à parte a da fumadora para ali, a ciclo de prontos, assim Vamos temos a capa, feita. Muito bem. E é na Avenida da Democracia. Avenida da Democracia, estão ali, o póster o cartaz, o placa, Avenida da Democracia. O Jardim está a ver tudo de dado, que fecho isto está ali à ponta. e... pronto e o nosso carro ficou é, para ali, está ali, com o carro branco o nosso carro está ali estacionado é, está numa loja chinesa também com um supermercadozinho também tem os bons preços então, também, se quiser é que comprar alguma coisa para ver ou isso assim e, e aí para o jardim podem vir bem, espero que tenham gostado aqui do jardim oriental aqui por terras de Malga aqui os nossos irmãos espanhóis e até breve e... Não se esqueçam de ver os próximos vídeos, está aí no ecrã agora e não percam o próximo episódio porque nós também não E uma foto que bastante sinastica, isto? Como é que é?